Muito boa tarde pessoal, muito boa tarde, muito boa tarde a todos aí que está a partir de agora nos assistindo Estamos direto da cidade de Cravinhos hoje Voltando aí a, a pegar um pouquinho as imagens aqui do centro de Cravinhos Agora estamos aqui na praça central da cidade é, Hoje uma sexta-feira bem fresquinho, tempo muito bom aqui Graças a Deus nós tivemos de vir para cá esse final de semana. É, Minas Gerais, pra, como todos sabem, né? Tá uma chuva, uma chuva danada lá que não é brincadeira não. Gente, olha, olha ali, ó, que belíssima fonte. Hoje ela tá funcionando só em meia potência, né? É, daqui a pouquinho lá ela dá uma, mais, uma gorfada de água e volta. Aqui é uma das praças mais lindas dessa cidade, né? é a área central, né? Tem praça, outras praças em partes dos bairros aqui, mas não é tão bem cuidado igual essa. É nada nada se compara, né? As praças de Minas Gerais, né? Mas é claro, né? O estado de São Paulo até aqui Cravinhos não perde não, né? Aqui é um lugar muito gostoso. Ainda não é tão perigoso. Não tem tanto perigo igual ao Ribeirão Preto, mas olha aqui. Aqui pelo jeito tem chovido bastante, né? Pois falta um pouco de, de zelo aqui nas beiradas dessa, dessa fonte, né? Dá para ver que o pessoal da prefeitura não tem zelado tanto igual se zelava não, né? A prefeitura municipal agora tá na mão do do antigo vice-prefeito. Olha aqui. Mas assim mesmo, né? Tá bem verdinho, tá bem ajeitadinho o local, fresquinho demais. Mas pessoal da prefeitura de Cravinho, se vê esse vídeo aí, né? Dá uma zeladinha legal aqui, né? Dá mais uma zeladinha aí. Tá precisando dar uma uma caprichada. Será que tá faltando funcionário aqui na prefeitura ou tá faltando coragem? Deve estar tá faltando coragem, né? Última vez que tivemos aqui. Tinha seis, sete funcionários para fazer um servicinho, a troco de nada. Olha só. Precisa dar uma paradinha nessas, nessas beiras, nesses matos aqui, ó. Porque senão fica feio, não? Né? fica feio pra cidade inteira. Aqui é uma praça que tá bem no centro da cidade. Precisa caprichar. Pra você que não conhece Cravinhos, pertinho de Ribeirão Preto, gente, ó. Nós estamos aí por volta de quase três horas da tarde, sossegadinho, tranquilo. Vamos pegar algumas imagens também da, da parte de rua, do centro, para você ver certinho aqui. ó Ali as casas é tudo naquele modo colonial ainda, né? Acho que é o único pedaço da cidade que está conservadinho nesse estilo. Porque aqui em São Paulo eles costumam reformar tudo, né costumam derrubar tudo e fazer coisa nova. Infelizmente eles não não zelam muito pela pelo patrimônio histórico do do local, né? Vamos dar uma, uma voltinha aqui para mostrar para o pessoal como é que está. Olha olha só tem, tem umas partes aqui que tá bem estranho, né? Até a grama até a grama tá bem mal zelada, né? Eu estou até estranhando, faz uns 10 meses que eu não voltar na cidade e encontrar a cidade dessa maneira, assim. É, parece que não, essa administração não está tão eficiente igual a anterior, né? Do prefeito Boi, que cuidava tão direitinho da cidade, olha aí. Cidade de Cravinhos, falou em Cravinhos, se lembra de Dr. Luiz Ângelo. A saudade bate do nosso amigo Dr. Luiz, mas tudo se vai, tudo se acaba. Ele foi morar com Deus e nós temos de continuar a batalha, né? Uma belíssima de uma sombra aqui, ó. Infelizmente, é pra, não para a gente ficar animado, mas muito mato, hein? Muito mato nas beiradas, a praça em, em vista de onde a gente mora, lá está muito mal zelada. Os banquinhos aqui, passarinho cantando. É complicado, né? Hoje nem todos os prefeitos que tomam posse né, faz um bom trabalho ultimamente. Vamos dar uma paradinha aqui. Voltamos já já com mais imagens. Muito bem, pessoal. Olha, aqui ó, nós estamos aqui numa parte da praça que tem algumas homenagens. Aqui, né, é aqui no por exemplo, aqui tem uma, uma plaqueta homenageando Lions Club 1822 a 1972. É um local de homenagens, local de que o pessoal geralmente usa né, para homenagear o pessoal que ajudou a escrever a história de cravinhos. Né? Aqui é uma plaqueta sobre o pessoal que participou da guerra. Aos heróis da grande guerra, 1939 a 1945. José Augusto Abílio Floriano, José Soares Bezerra, Atílio Camperoni, Adolfo Bertolini, Henrique, José Benício, Francisco, Tamborim e assim por diante. Nascidos dia 8 de novembro de 1920, morto durante combate em 1945. São os soldados que foram para a guerra na época, né? Aqui vamos abaixar um pouquinho aqui. Homenagem da Prefeitura Municipal de Cravinhos, da Câmara Municipal de Vereadores aos heróis da Grande Guerra. De 1939 a 1945. Tá certo, né? É, tá certo, homenageando os seus combatentes que infelizmente perderam suas vidas na grande guerra, né? Guerras que só levam a isso, né? Deixar as pessoas ou perder as suas vidas ou tirar os pais de família dos seus familiares. Muito bem, vamos ficando por aqui mais uma vez com imagens direto de Caravinhos, interior de São Paulo.